Os beneficiários do projeto são professores de língua portuguesa e matemática da rede estadual de São Paulo e alunos do sexto ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Os alunos têm acesso a uma nova forma de aprendizagem, a um novo modelo de atividades diferenciado do que ele está acostumado em sala de aula o aluno vai ter acesso a atividades gamificadas é, que ficam é, organizadas em um AVA em um ambiente virtual de aprendizagem então professores e alunos a partir deste projeto eles começam a ter acesso às tecnologias digitais de aprendizagem dentro da sala de aula em momentos diferenciados como resultado a gente vê um engajamento muito grande de alunos e professores os alunos querendo participar do projeto motivados para ir para a escola, pedindo para que o professor faça adesão ao projeto. Então a mobilização do aluno tem sido muito grande. E isso mobiliza que o professor também a mudar a sua prática. O Prêmio Marcovas é importante para a equipe porque é uma forma da gente divulgar o trabalho que a gente vem fazendo. É um trabalho diferenciado na rede, que é um trabalho colaborativo, feito a várias mãos.